Filho, dica importante pra você. Lembra que eu falei que eu ia continuar? Tô aqui. E você, tá aí? É o seguinte. A primeira coisa. Essa é a limpada do oeste. HFW Informática pro seu computador. Certo? Entre em contato com eles que eles vão resolver o seu problema. O link tá aqui embaixo na descrição. Vamos prestar atenção aqui agora. A importância de ter um quadril solto. Então se você era na de forró, você vai ter muita facilidade. Sabe? Que fica mal. Aqui, ó os caras que já tem um quadril solto, eu nunca gostei disso aí, chegava nas festas sertanejas e sofria pra caraco, eu não gosto nem de sertanejo, não gosto nem de forró, não gosto disso aí. Então foi mais difícil, mas os dançarinos é mais fácil. Hoje eu quero mostrar pra vocês a questão de como se preparar antes da curva é importante para ajudar a moto a fluir melhor. Por quê? Porque quando você faz um pêndulo, tem um vídeo de pêndulo que eu quero que vocês assistam, a descrição tá aqui embaixo, o vídeo do pêndulo. Mas quando eu estou aqui já, eu deixo a suspensão da moto livre para trabalhar. Então, é como se eu tivesse, vamos supor, eu estou andando em linha reta, eu não vejo uma lombada. O que, que eu faço automaticamente se não deu para frear? Eu levanto da moto, passo a lombada e já era, certo? Muito bem. Aqui é como se eu tivesse sempre saindo da moto para passar numa lombada. Então, ela copia todas as imperfeições, ela chacoalha e eu não atrapalho. Então, quando eu me preparo antes, eu facilito muitas coisas. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês... Aquele efeito da morceira de direção Nessa câmera aqui É o mesmo vídeo Só não queria que ela travasse Mas vamos ver, vamos lá Na próxima curva Se liga, time Ó Tá vendo que a é um moto chacoalha? Tá Você viu como ela chacoalha Mas eu não atrapalho com o corpo fora? Então essa é a importância do pêndulo, filho não do piloto reis Olha aqui, ó. ó Ela tá chacoalhando, ó Ó Não alivia-se a mão Tá? Frenagem Ó essa é a importância do pêndulo para que a moto rabeie, faça tal, não sei o que, e você não atrapalhe. Por isso que o pirulito é ruim. Agora, perceba o seguinte: ó, não volto por completo aqui, já estou pronto para o pêndulo de novo. Tá? Mas em frenagens fortes é importantíssimo que você prepare o quadril antes para que você deixe uma informação a menos para a suspensão. Então vamos lá: reta principal. Olha lá, ó. eu fixo um ponto que eu escolho aqui, já preparo o meu quadril antes da frenagem. Olha lá, faço a frenagem, certo? Ó, ela tá rabeando, tá, não sei o quê. Eu abro a perna e venho pro pêndulo. Transição rápida usando o acelerador. Lá do outro, não um tenha sentado no meio, ó, mudando, batendo marcha. Tá? E ó, eu já cheguei no fim da curva, só que eu só vou recolher agora na reta. Isso é um outro detalhe importante. Não tenha pressa, ó. Já estou me posicionando de novo. Não tenha pressa para voltar para a moto. Vocês também têm muita pressa para voltar. Então, esse posicionamento é importante para que vocês tenham uma... Ó, nem volta para a moto. Eu só bati a marcha e já fica aqui, ó. Tá? E daqui eu já vou para outro lado, ó. Não dá tempo de sentar, ó. Já fim, ó. Deixei pronto. Só para suspensão copiar a pista, ó. Frenagem e pista, ó. Eu não tenho que ser um problema. tem tenho que ser uma solução para ela. Ó. Aqui também, ó. Só traz a marcha e já era. Ó. Não volta para moto. Então, essa. E a transição é rap... Então, isso que vocês tem que começar a fazer. Eu vejo a galera o quê? Tendo pressa para voltar para moto. Não tenha pressa. Termina a curva, mesmo que tenha empenho. Levanta a moto aqui e vai. Depois você vem. Tá? Isso vai ajudar bastante na pilotagem de vocês. Vocês vão parar de bater cabeça com a moto. E vai ficar mais fluido. Agora, tem que treinar. Tem que trabalhar o júri no tanque, etc. Maravilha? Bom, fica agora com a volta para você ver o posicionamento. Tá 43, você gosta? 43 é o um número, bicho. Passa mãe é 7, né? Hum, meu nosso dia é 7, 617. É, mas tio Guaidinha. Tá bom? E eu espero que tenha ajudado o vídeo. Eu não volto mais tá? nesse vídeo aqui. Eu volto em outro vídeo. Isso é importante você saber. Porque se você vai ficar me esperando depois do vídeo, você vai ficar só com a volta, tá bom? Acho que foi um pouco que eu não falo, não volto mais, você ficou até chateado, né? Não, eu volto. Você acha? Ok, mas não nesse vídeo. Curte, compartilha. É nós. Quer ficar Não vou.